seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same estamos aqui na vila formosa e temos esta vila vista. O que, é que acham? É uma maravilha. Aqui na Vila Formosa está o. nesta parte aqui, mais concretamente. É aqui neste género de barriga está previsto o um empreendimento turístico que ainda está em análise é... mas como isto está numa uma zona de preservação da natureza é... está previsto também fazer aqui uma doca aqui à frente mas vamos lá ver o que é que isto dá era bom para o desenvolvimento mas mal para o ambiente uma coisa que anda sempre em guerra: é. farol de mil fontes, castelo de mil fontes, podem ver, e a aponta para aquele lado. E na Vila Formosa temos também aqui esta arte, esta grafite do peixinho, um peixe e um olho. Como podemos ver, isto ia ser aqui os casões ou dos animais ou dos trabalhadores. Estamos a ver aí. Temos a casa lá ao fundo, como estão a ver. Uma grafite. Isto está um bocado. Há tudo de ruínas, mais grafites, que é uma um obra de arte. Aqui mais outra modificação... Casa dos Senhorios, casa dos Trabalhadores e dos Animais, estas e ali, aquela, também... Vamos lá ver de perto... Divisão, pessoalmente, poderia ser dos animais, talvez. Não sei. Sítio tranquilo. Temos aqui mais novedouro de animais. Podem okay. ver. Casa senhoria, vamos lá ver. Está em degradação Ali embaixo da outra casa. E vamos entrar na casa vamos lá entrar ah, segundo a história se diz de qualquer maneira isto não está assombrado como dizem que há uns rumores aí na internet mas não, não está nada assombrado isto pertenceu a os donos morreram e as pessoas que ah, para, o, para, o, para o câmara. Vamos lá ver aqui. Vou mostrar só o compartimento. Aqui a parte de cima. Uma estrela. E os herdeiros. Como eram bastantes, não se entenderam. Também não quiseram pagar. E. Parece que agora, neste momento, pertence à caixa. Isto. Vamos lá ver. Olha, a caixa ajuda. Ajuda. <risos> é, é. O, fito, o teto também já está, vamos lá, continuar aqui para este lado, uma uhum. uma barreira, é? uma barreira aqui, a porta já está aberta, já abriram aqui um buraco, tentam fechar, o motor ficar aqui deste lado, podem ver, mas estão a ver a qualidade disto, aqui não, mas aqui o, o chão é madeira, chão é madeira, Aqui mais dizeres, já que ver daquele lado lá, o que é que temos? Aqui, talvez esteja a cozinha, não é? Tudo é. o parece que aqui era a cozinha. Aqui era a cozinha. Temos aqui a parte do fogão, as bancadas, a pia. E aqui devia ser algum porão, alguma coisa que. uma adega. Vamos lá para baixo, que querem ver a minha frente. Que é para iluminar-te é a parte da cave. Sim, cheiro é. Isto é cheiro a umidade. já bati com a cabeça. Ah, cheiro é umidade. É alguma coisa. Vamos é, aqui para, dar para o para deste lado de cá. Está é tudo a degradar. Dá para aquela. Estou a ver, está. Está em estado precário. Está em estado é precário. Isto foi uma grande propriedade na altura. Foi uma formosa. Um sítio importante, mas hoje em dia já. As pedras. Vai continuar para aquele lado. Vai para dentro agora. Elimina lá. Vou ver aqui algumas janelas. Tudo aqui. Vamos ver. Falta muito. Já está aqui. Falta mais compartimento, não é? Já está aqui. Então vamos, vamos subir através das escadas. Estou a ver até os pilares tudo. Parece mármore. Já continua a subir. As escadas também já começam a estar degradadas. E aqui. As luzes. E até tem luz natural. Vamos aqui também. Vamos abrir o sualho. Não vale a pena pisar, que isto parece que está um bocado já podre. E eu não quero que lá para baixo. Deste lado. Continua aqui também a instável. E não vamos arriscar vou cá pisar isso. Vou pegar uma casa de banho aqui deste lado. Vou abrir todas as Ainda sobe mais. Não precisa, já pode desligar a luz, já não é necessário. Ainda sobe mais. ver o chão também já está a levantar e temos esta magnífica vista, estava a dizer que aqui é a casa do, do senhorio, e ali é a casa do, dos animais e dos trabalhadores. E o pessoal da Rota Vicentina passam aqui não é? E subimos aqui para este lado. Aqui foi aquela parte estrela que vimos, mas é precisa ter cuidado. A ponte Vila Nova, Vila Nova. Para aqui esse... cuidado! E temos esta magnífica vista. bem meus amigos espero que tenham gostado, já somos 500 no canal, 500 subscritores Obrigado, YES e até breve. dentro da casa temos este enorme grafite como podem verificar. Continuamos por aqui. Magnífica casa, não é? Casa. Vamos a ver, aqui está mais uma, uma casa talvez das máquinas, vamos lá ver o que é que tem lá dentro. Não, Não tem nada, tem aqui um tubo. Essa é uma parte Muitas aranhas.